Oi gente, aqui é a Gassama e hoje eu estou fazendo mais um vlog desse vestido vitoriano aqui que eu estou fazendo. No vídeo anterior eu fiz a modelagem né? e gastei um tampão fazendo isso, na verdade, uh, a modelagem vitoriana ela é um pouco específica, uh, ela é bem parecida com a autocostura de hoje, então por isso eu não acho difícil, eu realmente não acho difícil, só que assim, tem passos que são meio cri-crizinhos, entendeu? Tipo, alinhavar tudo direitinho E foi basicamente isso que eu fiquei fazendo ontem Cortei o pano Tive mil coisas pra fazer E... Tararão, tá toda cortadinha E fiz a manipulação um... E mais o que eu fiz? O alinhavo Não fiz quase nada Nossa, parece que não Mas assim, a gente perde muito tempo fazendo serviço doméstico né? Então É isso aí Hoje vou passar tudo na costura e eu tenho que terminar, porque senão agora eu já tô atrasada. Hoje é dia 3. Não, olha aí me escutando. Hi, how can I help? Não, olha só, ainda tá me escutando. É, eu quero agradecer a todo mundo que começou a me seguir agora, tá? Muito obrigada. E... Muito obrigada também a galera que tá me seguindo no Instagram. É... Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, vá me mandando no vídeo, porque aí, né, bota aqui as perguntas, assim, comentários, comentário, sei lá, fala qualquer coisa aí de feedback pra mim, que aí eu já vou incrementando nos próximos vídeos, vamos agilizar. Um monte de gente me manda inbox, não precisa, já fala aqui mesmo, eu não tenho vergonha, se você quiser criticar, pode criticar em aberto também, sabe, numa boa. A gente tira as dúvidas, e é, é... sei lá, críticas, etc., é, aqui tem umas pessoas que comentaram A Aimee falou que vai ficar lindo com certeza, obrigada um, E aí ela tá fazendo o corpete dela, Vitoriano, já Então ela já tá aqui falando que é, o vídeo já auxiliou na parte de corte Que ela teve uma dúvida antes né? A gente também conversou sobre dúvidas de tecido Lá no Instagram Então foi bem legal Flávio Ribeiro, muito obrigada Flávio, Flávio sempre comenta também Bem bacana um, Catarina também falou que tá amando esse projeto Ai, obrigada Tava um pouco insegura Pra fazer essa roupa Porque, sei lá, né roupa de luto Tem pessoas que ficam meio assim Ofendidas, né Não sei, fiquei pensando nisso Se... Alguém poderia ficar chateado, alguma coisa assim. E... Aqui um, é eu me perdi. Deixa eu ver aqui. O Bruno Sente. É, ele comentou assim... É, Gostaria, por favor, de um tema mais vitoriano masculino. Eu vou tentar. <risos> Nesse momento eu, eu não tenho condição, porque eu tô fazendo esse vlog... Porque esse vestido é pra sábado, sente a pressão. Então, eu tô fazendo só essa roupa pra mim. Mas... Eu também não sou boa, na verdade, <risos> em costurar roupas de alfaiataria masculina. E todas as roupas vitorianas são alfaiataria. Se você... Assim, se alguém no mundo diz que não é, essa pessoa está errada. <risos> Geralmente eu nunca falo que a pessoa tá errada, porque eu acredito realmente, que realmente tem vários jeitos de fazer. Mas moda vitoriana não tem outro jeito de fazer a não ser auto-costura e alfataria. Uh, dá pra gente dar uns truques, dá pra gente fazer aquele negócio, né? Aquele, aqueles esquemas assim do cosplay, que a gente agiliza muito mais rápido tal. Dá pra gente tirar daqui, tirar dali. Mas assim, se você quer fazer exatamente igual eles faziam, é auto-costura e alfataria. Não tem, não tem o que modificar. Sabe, assim, tô falando das técnicas, né? Então, é, eu geralmente só trabalho com a fataria feminina, uh, não pra calça, mas pra blazers, é, nisso eu sou boa, mas assim, modelagem masculina é bem diferente, eu quase nunca trabalhei pra homem, sempre faço trabalhos pra mulher. Então, assim, vai ser um desafio, eu gostaria de fazer. Eu quero primeiro fazer a do século XVIII para o meu marido, que é o que eu tenho meus livros e já fiz a minha pesquisa em cima disso. Um, eu não me sinto segura para ensinar uma pessoa com propriedade sobre as técnicas de alfaiataria específicas do século XIX, seja regência ou é, vitoriana. Então, assim, espera mais um pouquinho... Pra eu fazer minha pesquisa uh, das técnicas vitorianas. Porque muda, a modelagem muda, não adianta. É parecido, olhando assim por fora, parece igual, mas assim, por dentro, onde vão as pences qual é o jeito, né? E como eu falei, eu não estudei a masculina. Não, não sei pra te dizer qual a diferença do século XVIII pra século XVIII, de... todas as diferenças, né? Algumas eu até sei. Mas, por exemplo, a feminina, no século XVIII, você não tem nem pence na modelagem vitoriana, a, a do a primeira, né? Ela sempre tem duas pences e esse modelo aqui ele tem um recorte. Então assim, a gente passa de um período que vem sem pense, depois vem regência que também eu acho que é mais recorte, não é pense, e passa para duas pences no mínimo, sacou? E vários recortes nas costas que algumas pessoas já faziam no século XVIII. No século XIX, na regência, já tem esse corte básico das costas, mas é bem, bem como é que eu falo, incipiente, bem básico, né? bem assim, primário, digamos assim. Eles estão aprendendo ainda a fazer aquele lance. E aí, no, no vitoriano, né? eles já estão mais já craques na parada, e aí chega no final do Vitoriano eles já estão fazendo recorte em tudo. E é bem estruturado. E aí tem vários manuais, né? Inclusive eu deixei no último vídeo manuais pra vocês já darem uma olhada, né? Esse, esses manuais eles ficam bem técnicos e bem... Até matemáticos, né? A matemática também tá assim... Tá um grande boom de matemática. A matemática era moda na época Vitoriana, pro sinal, tá? Inclusive uma curiosidade... Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, ele era matemático, sabe? Ele era um cara que fazia teoremas de matemáticos. Então, assim, saía nos jornais, sabe, é, problemas matemáticos para a galera brincar, sabe? Vai lá, desenvolver e tal. Mulheres participavam também e mandavam as cartinhas de volta, né, com os, os problemas resolvidos, teoremas e tal. Então, assim, tava uma uma febre disso, da matemática, tipo, a galera, pelo menos na Inglaterra, né? A galera tava psicótica com isso tal, pô, que legal! Hoje em dia o povo gosta do sudoku, né? Que é japonês, mas na época, acho que, sei lá, se tinha, mas na Inglaterra, considero que não tinha. Se tivesse, ia ser febre também. E a galera tava lá, psicótica e tal, então, é... Esses, esses manuais da época, eles são bem matemáticos Galera que não gosta de ângulo, que não gosta de tangente, que não gosta dessas paradas é, é, tem um certo problema pra entender Não é que eu seja fã também não, sabe? Mas algumas coisas a gente já tira de olho E de tanto fazer também, molde Então, é, esses manuais você pode até imprimir do seu tamanho, né? A, se não me engano a Bernadette Banner tem um vídeo que ela faz isso pra uma saia então, assim, é, dá pra fazer de olho também, você não precisa fazer um, 100% com as matemáticas lá da época e tal. Mas ajuda, né, galera? Assim, saber sempre ajuda em outras áreas. E é isso aí, vamos, vamos trabalhar, né? <risos> Recapitulando, isso aqui foi o que eu fiz ontem ali vem tudo e fiz a manipulação deste tecido. E tá essa frente bonitona Que até o tio Virso gostou Amei E o abotoamento é frontal Não é traseiro como eu tinha falado Nada, forte, muito Olha só esse podcast ela que legal. Todos Dá pra os conselhos ver? do seu sogro da Fapefa. Foi com ele que ela aprendeu a trenar. Ah. Tem uma passagem que diz assim: ó: Seus objetivos sembramos. Muito bom, sem bom costurar com o podcast. Fácil. Então, não se tem tutorial exato dessa roupa Não tem um manualzinho lá bonitinho Falando é assim que se faz roupa de luto Não tem Eu observei uma peça de museu Que existe, que é física E sobrou daquele período E tô tentando recriar Com técnicas da época Técnicas que eu achei tanto em manuais E quanto técnicas que foram demonstradas via fotografia Uma dessas é o processo de é, vapor, steaming Que era usado no processo industrial de peças Ui! E tem várias evidências de que era usado em espartilhos E em determinadas roupas para poder assentar Principalmente em uh, seda Porque a seda ela não pode ser lavada Ela tem uma série de complicações Então o vapor ele é bem fácil de fazer as coisas assentarem, e isso também já era usado para poder fazer pregas. Um, para fazer em casa, na época eu não sei se elas tinham algum utensílio específico para vapor, mas se você tiver uma chaleira metálica, você simplesmente ferve a água e tampa, e aí o bico da chaleira fica saindo aquele vapor e você vai lá e shh, vaporeia as coisas. Eu fazia isso com perucas antes de ter um vaporizador, que eu não achei. Então eu simplesmente fiz com ferro. Então fica aí se você quer fazer que nem técnicas do século XIX ou século XXI. Ah, esqueci de falar que pra isso funcionar você tem que aquecer a peça, deixar lá quentinha, né, vaporzinho e tal... E aí tem que esperar esfriar Se você não se esfriar você estragou. <risos> é chato, né? Pois é. Agora vamos esperar várias horas pra isso secar. Enquanto isso, eu vou fazendo a parte de cima da blusa. A parte das costas, né? E a saia. Uh, mais uma parte opcional, mas que eu faço porque eu me odeio. É fazer as costuras na máquina, a manivela. Ela é uma máquina vitoriana, então nada melhor pra fazer... Costuras e de de uma máquina vitoriana para ter a experiência De como as mulheres faziam naquela época Mas antes, a parte opcional Que é dessa daqui É a minha máquina de picote Ou pinquin, Né? Um, você pode usar uma tesoura normal Existe tesoura de picote Mas essa daqui, olha que maravilha Ela já Aqui tem a regulagem Que eu acho que eu posso botar Bem na beiradinha Peraí, deixa eu começar com a parte das costas. Aqui, é. Tá precisando. Então, eu deixei o pé que segura a máquina lá em cima. Por isso que tá sambando aqui. Fiquei com preguiça de pegar, mas... Fica tão feio no vídeo depois. <risos> no caso, essa máquina, ela, ela é estabilizada, tá? É que nem um moedor de carne antigo. Ela tem um pezinho que agarra, assim. Agora foi. Vou fazer a barra toda assim. Outra parte importante do processo é você sempre limpar a sua ferramenta. Sempre, sempre, sempre, porque esse tipo de máquina perde o corte e depois para amolar é super difícil porque ela tem uma lâmina em sanfonada, sabe? Ela é meio em zigue-zague. Agora eu vou tirar todos os alfinetes prendendo os dois tecidos e vou marcar em giz. A parte do tecido que não foi marcada, porque fica muito mais fácil de costurar assim. Como eu falei, quando a gente costura, a gente segue em cima da linha e fica muito mais fácil de seguir é, essa linha se já tiver marcada. Você também pode marcar essa linha com pespontos, pontos, né? Eu fiz isso. <risos> Outra parte importante também é você numerar e colocar as letrinhas do seu molde. Cada pessoa tem um sistema, eu prefiro o de letrinhas, porque aí eu sei onde cada parte encaixa com a outra. Às vezes é um molde novo, um molde diferente, e por exemplo, essa área aqui para mim é diferente, eu não costumo costurar dessa maneira, né? E. Eu me confundi, né? Então, tendo numerado, eu sei o que encaixa direitinho e não vou esquecer, não vou dar bobeira para erros, né? Aqui, para ser sincera, a linha VAR vai mais rápido do que alfinetar Porque depois eu posso passar direto na máquina. E a máquina de manivela, ela não pode passar em cima de alfinete. Diferente da máquina atual, que é um pouquinho mais fácil, né? Um, também não deve, mas a gente passa, né? Ela aguenta. Já a máquina antiga, se, se eu quebrar, já era, né? Eu não vou ter onde consertar aqui tão fácil. E vai muito mais rápido eu passar em cima do alinhavo. E também não me machuco Alinhavando também você pode ver o caimento da roupa com muito mais facilidade E também pode provar a roupa sem se espetar Gostou? Não esquece de dar uma curtida aí no vídeo Isso aqui, isso aqui é uma coisa bem legal que acontece com muitas roupas vitorianas Depende do modelo, né? Que olha só ela não fica mais chata ela já fica com o, o formatinho né que você modelou mesma coisa as costas de casaco de corpete os um, partidos também já ficam já com o modelo independente de ter barbatano ou não essa daqui é uma parte super importante se você estiver costurando com uma máquina autêntica da época ou uma máquina antiga um, e principalmente máquina de manivela. Elas têm óleo. Na verdade, toda máquina tem óleo, só que nessa época você tinha que ficar repondo o óleo. E às vezes, quando a sua máquina fica em descanso por muito tempo, ela fica com óleo na, na linha, na... Na agulha, né, no mecanismo E isso pega na roupa e destrói a sua roupa Então a primeira coisa que você vai fazer Sempre, toda vez É olhar a tensão do fio Ver se tá tudo limpo E fazer um teste para ver se a tensão tá de acordo com o tecido que você está usando Aqui eu tô fazendo um teste Num pedacinho do forro e do tafetá para poder ver se eu gostei do ponto E eu achei lindo Amei e só então você vai poder partir para a costura da sua roupa. Aqui uma dica para áreas curvas é você ir fazendo devagarzinho e sempre virando o seu tecido e enrolando a parte que você já fez para manter o seu trabalho sempre limpo e organizado. Que não tem mistério, é só você ir seguindo as linhas que você já traçou, é que nem desenhar em cima de um desenho já arriscado, a costura é a mesma coisa, você vai costurar em cima da linha. você costurou todas as costuras verticais da blusa, você vai colocar o painel frontal e vai alinhavar e vai passar a máquina também. E também vamos passar na máquina a costura da manga, só que só essa costura aqui, vertical, que vai do punho até a axila. agora vai tirar todos os arranhados. Two hours later. Outra parte importante de se saber costurar numa máquina manivela é saber preencher a carretilha. A carretilha ela não é igual. A carretilha das máquinas de hoje em dia. Essa é um tipo de bobina que ela é cilíndrica. Né? Então você coloca nessa parte lateral. E empurra para que o mecanismo pegue na manivela. E aí você vai enchendo. Facilita se você usar a sua mão. Mas eu sei que nem todo mundo usa. Eu prefiro assim. A minha avó enchia assim. E a minha mãe até hoje pega na linha também, então eu acho que elas estão certas. Pra ser sincera, esses últimos dias aqui têm sido lindíssimos e tá sendo até um pouco difícil pra mim ficar em casa e não sair pra dar um passeio, pra andar no parque, como eu costuro. Eu, às vezes, pego o meu bordado e vou dar uma caminhada e fico no parque, eu e o cachorro, né, só aproveitando. Então, tá sendo um momento, assim, de desaceleração. E introspecção uh, a isso daqui sabe e memento mori que é pensar na morte é, infelizmente está um período para mim terrível, né todo mundo está vivendo nesse período de praga e que espero ser passageiro e que logo termine mas é impossível não pensar né? no dia de amanhã se a gente vai estar tá aqui então eu decidi só fazer coisas bonitas, porque a cada dia eu morro, a cada dia eu não estou ficando mais nova, eu estou ficando mais velha e mais próxima do meu momento final, então é, eu quero deixar um pouquinho de mim, um pouquinho das minhas ideias, um pouquinho do meu trabalho aqui depois que eu me for, né? e quem sabe viver dentro de alguém como inspiração, como uma professora que ensinou alguma coisa ou com uma amiga que ajudou no momento difícil. Eu também tenho artrite e é possível que um dia eu não consiga mais dobrar os dedos e ter uma precisão que eu tenho hoje. Então, a quantidade de trabalhos que eu conseguirei fazer é limitada. Eu não sei ainda o número, mas ela é finita. Então, eu quero fazer o máximo que eu conseguir agora, enquanto eu tenho saúde, para que depois eu não me arrependa. Eu espero de coração que você encontre o seu caminho e que você esteja bem. A gente pode até não estar tá rindo, não estar tá alegre no momento, mas é importante que no nosso interior a gente esteja bem e esteja achando jeitos de conseguir estar bem, mesmo sem estar necessariamente sorrindo nesse momento. Lemento Mori e Carpe Diem eram conceitos altamente debatidos na época vitoriana. Precisa de um tempinho para mim para descansar, para poder voltar a ser produtivo. Tá indo bem, já quase terminei. Uh, falta só colocar a manga no lugar e vou colocar as barbatanas. Mas eu, sem querer, olhei no espelho assim, parei um pouquinho, olhei no espelho. Devei um susto, porque eu tô chupando bala e eu esqueci, né? E olha só, eu sou uma criança feliz. Agora é passar na máquina toda essa parte aqui e a do ombro, porque eu fiz aquela pausa e não voltei. Estou voltando agora. E essa daqui é uma das partes mais importantes da costura, que é passar as costuras abertas. Você tem que fazer isso, principalmente nas roupas vitorianas, senão você não vai conseguir o mesmo acabamento. E para ajudar nessas partes arredondadas, que são várias, você tem que dar uns picotes. Não pode chegar muito perto da linha de costura, né? mas aí com o tempo você vai se adaptando e vai tendo mais experiência e vai saber. Quando estiver muito perto você vai ver, porque você vai estragar a roupa uma duas vezes e aí nunca mais. <risos> Passar é uma parte super chata, eu odeio, e geralmente no ateliê quem faz isso é o estagiário <risos> ou a pessoa que andou por último no ateliê, porque é super chata, mas é muito necessária para uma costura perfeita. Aliás, quero mandar um beijo aqui pra Ime que faz isso no ateliê dela, e quero mandar um beijo também pra Catarina Saavedra, que tá meio under the weather, mas já já vai ficar melhor. E depois que você passar todo o avesso, vai virar no direito e vai passar principalmente a área do busto pra que fique bem redondinha com aquele peitão, né? E assim vai reduzir bem mais a cintura, ou vai parecer que reduz. Aqui está a luz um, Fim do dia 3 Terminei a blusa Não, nem terminei Eu Tô na metade ainda Não sei o que tá acontecendo comigo Eu tô ficando o dia todo Na manivela E não termino O negócio Cara, é muito cansativo Tipo, cansa no corpo, saca? Enfim, talvez possa ser também Porque tá costurando preto Ih, hum, rapaz, eu tô com essa blusa aqui por baixo ela tá pegando em tudo. Tá cheio de alfinetes. Deixa eu prender o cabelo de novo. Eu fiz o tratamento da blusa com vapor, né? Então já está marcada a... Em teoria, né? Já <risos> está marcada cada prega no lugar, cada... Em teoria não se desmoncha, mas eu sei lá, acho que ainda tô com medo. Eu, eu daria... Onde tá cada alfinete eu, eu daria um pontinho. Aí aqui... Depois é... vai ser fechado na frente, né? Mas sei lá, não quero ficar puxando, não, com um toco de Mas olha só: uh! Sensualizando. Aqui. Esse sutiã é aquele sutiã da Victoria's Secret que faz os peitos ficarem apontados <risos> para o céu. Mas, enfim, acredite em mim, estarei com esse partilho e o bicho vai tá direitinho Uhul. Aí amanhã... Porque eu tô cansada, tô com preguiça de marcar agora Mas eu vou marcar aqui Até aqui pra fazer o... os detalhes costurados à mão, né? E é isso aí, e aí as costas Vai entrar barbatana né? E é isso daí, é isso que a gente tem pronto pra hoje e te vejo amanhã. Não se esquece de se inscrever e dar aquele joinha maroto e deixar suas perguntas nos comentários. Hum.